Então, Fala galera, Craft Estamos aqui para a parte 15 de Outlast. Um, o que aconteceu? Um, o que aconteceu? Ah tá. Eu levei um susto muito grande. Eu não gritei, foi um susto silencioso, mas foi um susto muito grande. <risos> é, e foi um pouquinho tenso no final. Só que eu, eu acho que eu levei só um ou dois sustos, eu não lembro se eu levei um ou dois. Tipo. Eu tenho certeza que eu levei dois, mas eu não sei se o segundo foi. Eu consegui registrar em câmera. <risos> tipo, porque eu levei um susto. Sabe quando só dá um pulinho? Tipo, né? Então, e talvez. Às vezes quando eu levo um susto assim, não pega na câmera, então daí nem. nem. meio que conta como um susto. Mas é, eu levei uns dois sustos, de certeza. E um é de certeza que pega na câmera, porque foi um. puta susto. Uh, o outro eu já não tenho certeza. E foi um pouquinho. Como é que se pode dizer? Foi meio que dizendo que a próxima parte vai ser tensa pra caramba. Esse vídeo terminou meio que assim, tipo, ó. O vídeo seguinte vai ser tenso e... É. Ah, outra coisa. Eu vou tentar terminar a série hoje. Tipo, vou tentar gravar todos os vídeos hoje. E aí eu vou editando e postando durante a semana. Então, é. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir terminar hoje. Mas... Eu vou tentar. Então, tá. É isso. Ahn... Uh... Vejam o vídeo. Valeus. Falou e fui. Tchau. Porque que eu nem sei onde é que eu tenho que ir, velho. só tô indo. Ah, eu apaguei o fogo. Ixi, o cara não vai ficar pistola comigo não. Nossa, tô travando. Tô travando muito. como é isso tanto água caindo na tela. Se não eu travasse eu ficaria surpreso. Estou investigando aqui antes de continuar, tá, galera? Nossa, é muito ruim de ver com essa água caindo, velho É horrível Barulhoso? Ah! Para de caiado! Vontade de vir aqui. Tá, é pra cá que eu tenho de vir. Ó, oh, que legal, ainda tem um. chama ali. que é isso? Tem um reflexo na câmera. Ah, é uma gota. Ah. Interessante. Ok. Foi um susto silencioso Eu não emiti som Mas puta merda velho Mano, eu levei um puta susto Só que foi aquele susto silencioso, eu não emiti som nenhum Tá, ah, eu não sei pra onde é que eu tenho que ir exatamente, porque aqui tem duas portas Isso aqui Tá, aqui com certeza tem outra porta, ok Então talvez possa ser ainda Cigarro? O que é isso? Ah, dedo Cigarro É, foi nota, né? Dedos é, tá me explicando aí o que que é Eu já disse isso antes Mas, p lugar Ainda estou sem meus dedos é, isso é verdade. A minha tá sem as duas. Aqui dá de abrir? Ok, dá. Oxi. Aqui tem muito cheiro de battery, só que eu não tô achando battery. Estranho. Parece que alguém andando lá fora. Opa e aí irmão. Oh, Ô louco. Eu ouvi dizer que violência em videogame e o YouTube até aceita. Então eu tô bem de boas com esse com esse jogo agora. Eu achei que não aceitava. Mas. Como eu ouvi dizer isso, então.. Então eu tô bem mais de boa. Entra aí! Tá. Ah não era uma porta, era uma geladeira! Hum. Também é uma parte, né? Toda a Mourinha aqui. Patrocinado pela Mourinho. Eu acho que não é uma marca real. Ok. Ai! Ali, tá, é ali que eu vou ter que encontrar o outro Para! Caraca! Ah, aqui que eu tava. O padre Martin me viu. Para de travar. Ah! Olha, eu tô bem de boas aqui dentro, Padre Martin. Pra ser sincero. Tá ok, só pra Mano, o barulho foi esse, velho. Bom, pelo que eu percebi, o All Rider é uma assombração. É por isso que eu tô... eu tô falando dele, porque eu acho que esse barulho foi ele. Mas pelo que eu percebi, o All Rider também é um bicho forte pra caramba. Então, né? <risos> que legal. Nossa, mano, vai ser muito ferrado essa parte. Eu, tô... eu já tô vendo, mano. Se o Padre Marte não estiver ali, mano... Eu mesmo dou uma camaçada de pau, né? Opa, documento. Document. Travou aqui. Okay. Documentos. Extrato do programa Mkultra. Mkultra. Programa Mkultra. Documento Sia número 140401. Vírgula pp. Um 1,5,9 trechos. Ok. Para arquivo. Assunto: Pesquisa Especial Bluebird. 1 um, Problema geral Nos últimos meses a Bluebird vem se empenhando para determinar através da pesquisa, estudo, instrução e um pouco de prática que valores, se existirem, podem ser derivados das técnicas de IS indução ao sono e H hipnotismo, quando aplicados à guerra e problemas específicos da agência. 3 Podemos criar, através da pós-hipnose, um controle de ação contrária aos princípios morais básicos do indivíduo. 7. Podemos garantir a amnésia total sob toda e qualquer condição. 8. Podemos alterar a personalidade de uma pessoa por quanto tempo, alguém, por quanto tempo aguentaria? 17. Quais seriam os detalhes completos de uma máquina de indução ao sono? Ok. Ah, que horrível! Já destruí barreiras de oponentes resistentes. que me mas é por você, capitão, o motivo de eu lutar Não pode sair vivo aquele que te machucar Um cavaleiro sagrado que veio te procurar Antes eu posso morrer, mas ele não vai te tocar Não, pra me proteger de qualquer